Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é polêmico. Sexo conta como exercício para emagrecer? Ei, Lucio, me conta uma coisa, sexo ajuda a emagrecer? Essa pergunta apareceu essa semana lá do meu Instagram, e gerou uma grande polêmica em volta, e ajuda ou não ajuda, e qual que foi minha resposta inicial? Depende, primeiro de tudo, da sua performance, da intensidade que você faz, do tempo que você leva fazendo e também da consistência, o número de vezes que faz por semana. Porém, isso gerou uma dúvida dentro de mim. Será que o sexo, normalmente praticado pela maioria das pessoas, ajuda a emagrecer? Quanto será que a população faz de sexo por semana? A maioria das pessoas. Quanto tempo dura esse sexo? Quantas calorias queimam? E será que realmente faz diferença? No emagrecimento? Segundo um estudo publicado na Universidade de Montreal do Canadá, os homens gastam em média 100 calorias durante a prática e as mulheres 70 calorias e eles levam em torno de 25 minutos contando -os com as preliminares. E falando sobre a consistência, a frequência semanal praticada de sexo durante a semana, segundo o Instituto de Kinsey, na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, eles encontraram que varia muito, de acordo principalmente com a idade e com o estado civil. Segundo esse estudo, dos 18 aos 29 anos, é praticado uma média de 2 a 3 vezes sexo por semana. Dos 30 aos 39, cai de 1 a 2 vezes por semana. E a média de quem tem de 40 a 49 anos, fica de 1.3 vezes por semana e isso varia também de acordo com o estado civil eles encontraram que 57 das pessoas casadas transam algumas vezes por mês ou menos o que significa que transam menos do que uma vez por semana agora correlacionando com exercício físico e emagrecimento nós seguimos duas bases Firmes. Nós precisamos primeiramente de intensidade suficiente para gerar um estímulo que deixe o seu metabolismo acelerado. Então o exercício precisa ser intenso o suficiente para deixar o seu metabolismo acelerado. E nós precisamos de consistência. O que, que é consistência? Repetição, frequência semanal. E o que, que esses estudos mostram para a gente em relação sexo e emagrecimento? Que se você pratica sexo, e gasta cerca de, 100 a, de 70 a 100 calorias durante 25 minutos é pouco. Isso significa que a intensidade, a intensidade física gerada durante o sexo não é uma intensidade alta, onde o teu coração acelera demais, onde gera estímulos para deixar o seu metabolismo acelerado. Então o ponto principal é que a intensidade do sexo não é o suficiente para te levar a emagrecer. E outro ponto, você precisa de consistência. E vendo que a maioria das pessoas, principalmente aqui, com as pessoas que eu converso, de 40, a 49 anos, onde transam menos que duas vezes por semana, não tem uma consistência o suficiente para gerar um estímulo que leve a emagrecer. Então a minha conclusão é que de acordo com a média da população, o sexo não ajuda a emagrecer, mas isso não significa que o sexo não é bom, sim, o sexo é bom, é gostoso e faz bem, porque ele te ajuda a ficar mais feliz, encontrei estudos que falavam que aumenta a felicidade, aumenta a alegria, é, leva a sinais no seu cérebro, liberação de hormônios que te fazem sentir bem, que diminui a ansiedade e dessa maneira você fica uma pessoa mais plena, com condições é, mentais mais equilibrados. Isso ajuda no emagrecimento. Porém, o esforço físico feito no sexo ele não tem o estímulo suficiente para levar ao emagrecimento. A não ser que você seja uma pessoa muito transarina. Então, a minha dica para você que tem 40 anos ou mais ou independente da sua idade é Faça exercício físico e transe para emagrecer. Pois o que você não sabe é que o exercício físico vai te ajudar na hora do sexo não só na performance física mas também no aumento de libido e também na melhora das disfunções erétes para os homens e também para as contrações dos músculos mais internos das mulheres exercício é vida assim como sexo é vida pratique os dois e seja feliz e lembrando se você tem qualquer dúvida sobre emagrecimento principalmente depois dos 40 anos entre em contato comigo via meu Instagram, meu direct, conta a sua história e me envia sua dúvida, assim como foi essa aqui trazida pelos meus leitores. Fechado? Um abraço e até a próxima!